Na de hoje a gente vai precisar de fita durex, um boleador, esmalte preto e um esmalte dourado. Como sempre eu começo aplicando a base, por favor ignorem a minha unha verde, porque o esmalte que eu tava usando antes manchou, então não tinha o que fazer e precisava ter vídeo, não é mesmo? Então ignora, tá verde mesmo. E como sempre a base que eu uso é a base da Colorama. É a Nutribase Pro Crescimento da Colorama e sim, a minha tem os cravinhos dentro e eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre isso, então te inscreve aqui no canal que quando o vídeo sair tu vai ser avisado. Com a base seca eu vou passar duas camadas do esmalte preto. O segredo para o esmalte preto não ficar marcado, manchado. É tu dar um tempinho entre as camadas e não usar muito esmalte no pincel. Faz camada bem fininha, que aí vai, vai demorar um pouco mais pra cobrir, talvez. Mas em uma vai ficar a cor bem uniforme, não vai ficar aquele preto meio acinzentado em algumas partes. Com o preto bem sequinho já, eu vou fazer os pontinhos dourados. Eu vou pegar o esmalte dourado e vou botar um pouquinho em uma folhinha. E vou usar o boleador pra fazer pequenas bolinhas bem próximo à base da unha, como se fossem adereços que eu tô colando. Como eu não tenho as pedrinhas, eu faço com esmalte metálico mesmo. No dedo nailar eu quis fazer uma coisa diferente, então eu peguei um pedacinho, um triângulo de durex e colei na ponta da unha. E como eu sempre ensino vocês a pintar a ponta da unha com uma cor diferente, Dessa vez eu quis inovar e quis deixar a ponta da unha da cor das outras, deixar preto, então eu vou passar o dourado na base. Pra fazer isso não tem como eu fazer sem esse adesivo, porque senão eu vou acabar pintando demais, então eu peguei um pedacinho de durex. Não esqueçam que o durex, se tu não tirar um pouco da cola, ele arranca o esmalte junto. Então tem que passar ele na palma da mão. Quando tu vê que ele fica mais esbranquiçado e perde um pouco da cola. Aí sim, tu pode botar ele na unha sem medo. Que o esmalte vai ficar intacto. E é só pintar por cima e tirar. Não espera o dourado secar. Tu pinta, tira o excesso e já puxa o durex. Se tu deixar o esmalte dourado secar, ele vai fazer uns fios meio estranhos e vai ficar meio zoado. para fazer com que todas as unhas tenham... Algo em comum que todas elas conversem. Eu fiz uma bolinha também na ponta da unha anelar. Para selar tudo, eu uso um extra brilho. O meu é o cobertura espelhada da Impala Verniz Extra Brilho. Ele é roxinho, então ele dá um super brilho na unha e ainda faz com que ela seque mais rápido. E aí é só limpar e curtir muito essa nail art. Eu acho ela muito cara de riqueza, muito produzida. Então dá pra aproveitar muito pra ir pra alguma festa de alguma noite. E chamar bastante assim, atenção, porque esse dourado é bem chão. Se tu gostou, não esquece de dar like aqui embaixo e se inscrever no canal pra mais vídeos. Um beijo, tchau!